entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Eu fui mandando embora. Eu e meu esposo nós nos encontramos numa situação muito complicada e nós tivemos a ideia de vender lasanha na marmita. Eu fazia lasanha para os amigos. Então juntava-se 20, 30 amigos e eles pagavam para eu fazer essa lasanha. Então eles iam lá, compravam ingredientes e eu fazia fornadas enormes de lasanha. Era muita gente, e eles amavam. A minha empresa começou com 30 reais. Hoje ela tem um patrimônio grande, cara. Eu tenho um food truck, eu tenho um restaurante delivery, eu tenho um ponto fixo e tenho capacidade de crescer em todos os estados do Brasil. E num dado momento, nós precisamos entrar num aplicativo de venda em grande escala e tudo mais nós não tínhamos forma de pagamento era só em dinheiro e não tinha outra opção aí nós é tínhamos nome sujo por estar saindo numa uma zona complicada e tudo mais nós eu descobri a PagSeguro apresentei ao meu esposo que é meu sócio hoje no caso e eu falei para ele, ó, oh, nessa aqui não precisa ter nome limpo. Eles também aceitam pessoas com nome sujo e eles nos abriram uma porta muito grande. A PagSeguro hoje não é só a minha forma de pagamento, eles são... Cada pedacinho de uma lasanha que tem, eles estão lá. Todos os clientes que eu atendo todos os dias, eles também estão lá. Esse é o meu sonho hoje, transformar vidas, transformar realidades e transformar muito mais futuros.